Olá, muito bom dia. São dez horas e quinze minutos. Estamos iniciando a edição da manhã do seu jornal virtual. Mato Grosso ao vivo. Trazemos hoje as principais notícias ao longo das últimas 24 horas, as principais notícias da manhã e as principais notícias que serão assunto durante o dia de hoje. Hoje, terça-feira, dia 19 de junho de 2022. sou o Dani Bueno, jornalista, diretor de jornalismo do portal Mato Grosso ao vivo, locutor de rádio e também produtor de produtos jornalísticos. Estaremos aqui agora trazendo para vocês mais uma edição deste que é o portal de notícias que está trazendo todos os dias em primeira mão as principais notícias de Mato Grosso agora dar uma faturada e apresentar para vocês os nossos colaboradores. Vários deles são aqui do município de Alta Floresta, mas você que está nos acompanhando pelas redes sociais, os municípios de Carlinhos, os municípios de é, Paranaíca, Apiacás ou até mesmo de Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes, Colíder, Guarantando Norte, Mato Pá, Nova Santa Helena, é, Nova Canaã do Norte, pode sim estar anunciando conosco aqui através do no... das nossas redes sociais e do nosso jornal virtual que será diário. É, além disso, você pode também estar nos acompanhando pelas redes sociais, pelo Instagram, onde estas matérias, esses vídeos serão postados diariamente pela pela rede social do Facebook e pelo nosso YouTube. Temos também é, o nosso canal no LinkedIn, que é uma das redes sociais que mais cresce intimamente no mundo inteiro. Vamos então agora conhecer um pouco destes que são os nossos patrocinadores. Muito bem, nossa próxima notícia traz é, relação aí ao desaparecimento de um jovem que há poucos dias estava habitando no município de Alta Floresta, vindo do Paraná e acabou, nesse último final de semana, desaparecendo misteriosamente, inclusive com suspeitas aí fortíssimas de, de até mesmo é, algum tipo de sequestro ou que ele ainda não possa ser encontrado é, com vida, até os familiares suspeitam. Nós vamos falar aqui sobre esse caso é, jovem do estado do Paraná, está desaparecido em alta floresta, a moto que ele conduzia foi queimada aí. O rapaz é do estado do Paraná e está residindo em alta floresta há pelo menos 15 ou 20 dias. O seu nome é Caíque da Silva Noronha, de 19 anos, e está desaparecido desde o último sábado, no município de Alta Floresta. Caíque havia saído da residência de familiares em Alta Floresta, por volta das 17 horas de sábado, e uma motocicleta que foi, é, em uma motocicleta. A mesma foi localizada totalmente queimada em uma estrada vicinal, próximo à subestação de energia, os próprios familiares reconheceram a moto nesta segunda-feira, dia 18, ontem. A moto como sendo sua e que ele usou pertencente a ela à tia do rapaz. Familiares informaram também que não conseguiram contato com o rapaz ainda na noite de sábado. E desde então passaram a usar as redes sociais na tarde de domingo para tentar localizá-lo. Em entrevista, a repórter Daiane Carvalho, da TV Nativa, um tio do rapaz revelou que o rapaz saiu com a moto da sua esposa, abre aspas, ele foi com a moto da minha esposa, tia dele, falamos para voltar até as 11 horas da noite, pois ele não conhece bem a cidade. Eu dormi, acordei por volta da minha noite, liguei e não tive mais contato, disse o tio do rapaz. A família espera conseguir encontrá-lo com vida, tanto a polícia militar como a polícia civil foram acionadas para acompanhar e investigar o caso. Qualquer informação sobre o paradeiro de Caíque, as pessoas devem estar então aí ligando para o 190, que é o número oficial de contatos e denúncias e ocorrências da polícia militar, e também aí para o 197, que é o número oficial da Polícia Civil no Estado de Mato Grosso. Para contatos, você, obviamente, acaba falando com a Polícia Civil de Alta Floresta. Ou mesmo qualquer denúncia é direcionada especificamente para a Delegacia de Alta Floresta. Temos aqui um caso, mais um caso que vem é, assustando a população de alta floresta, de desaparecimento de jovens, é, em, muitas, em muitos casos envolvidos aí com o setor do tráfico. Então, obviamente, temos que esperar que não seja ah, o caso de Caíque, porque, obviamente, Estamos diante de uma epidemia, de uma doença gravíssima socialmente falando, no sentido de que as drogas e as facções criminosas estão se apoderando da vida de jovens aí que poderiam ter destinos muito mais promissores. Porém, infelizmente, acabamos tendo esse tipo aí de notícia para trazer para vocês, onde a vida de jovens muitas vezes... É, interrompida na flor da idade simplesmente pelo, pelo envolvimento com facções criminosas e com criminosos aí que se acham no direito de acabar com uma vida por, na maioria das vezes por motivos fúteis e banais vamos então agora trazer mais um pouquinho aí dos nossos patrocinadores lembrando que temos entre eles os nossos amigos, patrocinadores, parceiros deste projeto do Mato Grosso ao Vivo. Temos aqui a Drogaria América, temos também a Alta Veículos, temos a Lar, temos o, a JMD Urbanismo, que é aí a construtora do Amoa Resort é, e também do Aquarela Amoa. Temos também o Trairão Cace Pesca, temos também a Divina Pizza, temos uma gama de patrocinadores que vocês vão conhecer agora. Muito bem, lembrando também que entre esses nossos patrocinadores temos aí, como você viu, o Robertinho Motos, né? ah, temos aí o pessoal da Trairão, Cacipesca, são vários e vários é, empresários que estão acreditando fortemente. O Kim Fu, o supermercado, um dos nossos grandes parceiros, um abraço aí para a nossa amiga Luciana, o nosso amigo Jimmy. Temos também aí o pessoal lá da Robertinho Motos, o nosso amigo Robertinho, o grande Robertinho aí. E está nos assistindo neste momento aí. E você também que está nos assistindo pode enviar o seu recado pelo o nosso WhatsApp. Vamos colocar aqui na tela agora mesmo. Você pode entrar em contato agora que nós vamos ler o seu recado. Você pode é, manifestar aí. Ah, a seu, em seus comentários, através das nossas redes sociais Temos aí o nosso Facebook, barra Mato Grosso ao vivo Temos também o nosso canal de Youtube Temos o nosso canal no Twitter, esqueci de falar agora há pouco Temos o nosso canal no Instagram E todas essas matérias e vídeos estarão sendo, obviamente, postadas Em todos os nossos canais de comunicação Para que você tenha acesso a essas movimentadas notícias do dia a dia. Nós tivemos agora há pouquinho um pequeno problema, um breve problema de áudio com relação à matéria do governador, da recandidatura do governador Mauro Mendes. Então teremos, por óbvio, e refazê-la aqui para vocês, já pedimos as nossas desculpas desde já e são coisas que infelizmente é, no processo de transmissão de notícias ao vivo pode ocorrer em qualquer estação de comunicação a nível mundial, então vamos lá é, Mauro Mendes anuncia a recandidatura a convenção da UB do UB, que é a União Brasil Partido, né, será agora no próximo dia 29 de julho o um anúncio ocorreu na sede do partido, no bairro Duque de Caxias, em Cuiabá. Em reunião com apoiadores e membros da cúpula do União Brasil, no começo da noite desta segunda, ontem, dia 18, o governador Mauro Mendes anunciou que vai disputar a reeleição ao Palácio Paiaguas Mauro Mendes informou que a decisão de colocar sua recandidatura ocorreu em razão das manifestações de apoio do grupo político que está em sua base, especialmente, segundo ele, a recente manifestação de apoio feita por 140 dos 141 municípios de Mato Grosso. O único que não assinou o manifesto é, foi o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, que é adversário político de Mauro. O governador observou que os prefeitos reconhecem seu trabalho nesses quase quatro anos, com destaque para a retomada da capacidade de investimentos. Abre aspas, Mato Grosso está melhor do que recebi e, que, e quero melhorar ainda mais e colaborar com a população. A Convenção da União Brasil para homologar a recandidatura de Mauro Mendes está marcada para o próximo dia 29 deste mês, que será uma sexta-feira. Família. Conforme o governador, a pré-candidatura teve o aval de sua esposa, a primeira-dama, Virgínia Mendes, e de seus filhos. Estar na política, abre aspas, né? Estar na política demanda muito a nossa presença e muitas vezes deixamos de estar com a família. Muitas vezes fico a semana toda sem conseguir ver minha filha pequena. Deus tem sido generoso comigo com minha esposa, que recentemente teve um problema sério e agora está curada. E é preciso ter o apoio da minha família em mais esse desafio. Mauro Mendes relatou também que nos últimos meses ouviu muito a população, lideranças regionais, partidárias e representantes de todos os segmentos, em especial durante as entregas, listorias e anúncios de obras em dezenas de municípios de todas as regiões. Abre aspas, não basta ter o desejo, é preciso ouvir as pessoas e saber se estamos fazendo um bom trabalho, se as nossas decisões estão ou não melhorando a vida da população. Fico honrado em ter o apoio de 140 prefeitos de ter recebido tantas mensagens positivas da população. Tudo isso me deixou muito motivado, afirmou aí o governador. E, por último, o governador listou os avanços já obtidos na gestão e centenas de obras em andamento, a exemplo de seis grandes hospitais regionais que estão sendo construídos no Estado. Ao longo desses três anos e meios, conseguimos mudar a realidade do governo de Mato Grosso, com o apoio da Assembleia, da bancada federal e da população. Estamos com obras na saúde, na educação, na infraestrutura, na segurança. Vamos entregar 2.500 quilômetros de asfalto novo até o final do ano. Nossa polícia é uma das mais equipadas do país. Nossos estudantes têm material didático de escola particular. Já estamos em outro Mato Grosso, elencou aí o governador. Também o governador observou que buscará um novo mandato para dar continuidade a uma forma correta de fazer gestão, focada em resultados e em levar mais qualidade de vida a todos os mato-grossenses. Em sua fala final, o governador disse, abre aspas: "Tenho muito orgulho do que está acontecendo em nosso estado. Mato Grosso precisa continuar no rumo certo. Conseguimos consertar o governo, colocar tudo em dia". Fazer a maior, o maior investimento da história em obras e ações e até mesmo reduzir impostos. Esse é um trabalho que não pode parar. E é por todos esses fatores que, neste final de semana, fazendo minha última reflexão, resolvi aceitar colocar meu nome à disposição para disputar o governo do Estado de Mato Grosso. As informações são do Jornal Diário de Cuiabá. Muito bem, vamos fazer um pequeno comentário aí sobre essa questão da recandidatura do, do governador Mauro Mendes, né? Quando ele fala que é, ele resolveu colocar, após uma última reflexão, aí o seu nome, a recandidatura, obviamente ele está praticamente fazendo uma piada. Todos nós sabemos que o governador Mauro Mendes vem desde o primeiro dia de mandato já preparando para é, se reeleger e principalmente através de estratégias, por meio de políticas públicas, por meio de várias alianças que, estão, que foram sim firmadas, esse é um mérito que devemos reconhecer dele, com vários prefeitos, com vários grupos políticos. Infelizmente, ele não está com essa unanimidade toda que ele é, afirma ter, pois, apesar de dizer que 140 dos 141 municípios é, de Mato Grosso estão ao seu lado, o governador Mauro Mendes sabe muito bem que há, sim, vários municípios descontentes com sua atuação, principalmente com relação a certas alianças políticas, que ele firmou para se recandidatar e também com é, alguns municípios que não são tão favorecidos quanto outros. É óbvio que aqueles municípios mais importantes do Estado sempre são mais visados por qualquer governo, mas há aqueles que se sentem esquecidos porque nunca são lembrados. Além disso, é óbvio que todo esse processo de é, novos projetos e obras e, e investimentos, como ele diz aí, também faz parte de um processo de é, arrecadação de é, de imagem positiva para que a sua reeleição seja favorável. O que pesa a favor de Mauro Mendes é que ele, sim. No atual, na atual conjectura política do Estado de Mato Grosso, não tem nenhum oponente à altura. Ele está com a máquina na mão e, obviamente, ele não conseguirá é, ter em tempo hábil alguém que surja, um nome forte, um nome à altura, para é, sobrepor aí a sua recandidatura. Não estou dizendo que o governador já está reeleito. É, muita água vai rolar por baixo da ponte, daqui até o dia da eleição. Porém, é hoje sentido como o candidato mais forte no estado de Mato Grosso. Vários nomes que poderiam sim ter saído para sobrepor, aí para ser o contraponto da, do nome da, da recandidatura de Mauro Mendes, simplesmente recuaram e não tiveram a coragem de enfrentá-lo neste atual momento. Obviamente, caso Mauro Mendes, é, caso até o dia das convenções surja um bom nome aí, é, eu em particular, como analista político, eu tinha sugerido ao então atual pré-candidato ao Senado, é, Antônio Galvão, que ele surgisse como um candidato que seria assim, um contraponto muito forte é, com relação aí a recandidatura de Mauro Mendes, mas porque com a força do agro, Galvão seria um nome ideal, com seu preparo com a sua expertise já demonstrada, com seu conhecimento da política, mas porém, segundo ele, com, em conversas com o atual presidente Jair Bolsonaro, a opção para o Senado foi a que mais lhe agradou e também agradou ao presidente, pois poderá ajudar muito mais na reconstrução do Brasil através do Senado e, por hora, deixar Mato Grosso para um segundo plano. Obviamente que Mauro Mendes também enfrenta resistência na Assembleia Legislativa. Podemos citar aqui Vários casos de deputados que têm, sim, se levantado contra é, diversas ações do governo Mauro Mendes com relação a impostos, taxações de tributos, que não são nem um pouco palatáveis, agradáveis ao contribuinte do Estado. Pois, é, por último, o governador surgiu aí com a ideia de taxar até mesmo o setor da energia fotovoltaica que é aí o setor dos painéis solares. E isso levantou uma polêmica muito grande e a sua oposição ao governo dentro da Assembleia falou grosso com o governador e também obteve um apoio maciço da população que não gostou nadinha da ideia. Tivemos também a questão do ICMS, onde o governo federal baixava, baixou, retirou é, a taxa de 17% da cobrança federal e o governo do estado de Mato Grosso fez aumentar. E isso revoltou em peso aí, a população do estado que viu nesses, nessas atitudes do governador nada mais, nada menos do que uma intenção de se aproveitar, se oportunizar de uma, de uma benesse que o Governo Federal estava dando para toda a população, mas é, estava dando com uma mão, mas que o Estado de Mato Grosso retirava com outra mão. Muito bem, vamos agora dar um pequeno intervalo, você fica aqui com os nossos patrocinadores e voltamos em instantes com notícias de Alta Floresta. Tudo bem, você viu aí os nossos patrocinadores. Agora são exatamente 10 horas e 51 minutos. Nós vamos prosseguindo aqui com as notícias através do portal Mato Grosso Ao Vivo. Vocês viram aí entre os nossos patrocinadores a Karen Modas vai um abraço para o nosso amigo Walter da Karen Modas, a doutora Ana Carolina da, do Laboratório Analisa. Temos também o pessoal do Laboratório Atual. Hoje vamos falar aqui com relação a uma situação que envolve o prefeito do, do, de Alta Floresta, Valdemar Gamba, como ele prefere se chamar também, de Chico Gamba. É, recentemente houve aí um emboglio entre a comunidade Nossa Senhora do Guadalupe e o prefeito e isso ficou assim bem comentado na cidade com relação ao fato de que a comunidade havia é, solicitado a presença do prefeito após ter lá retido algumas máquinas do município e bloqueado a estrada, porque as máquinas começaram a fazer o serviço, mas não concluíram. E a comunidade se sentiu mais uma vez enganada com aquele... É, finge que vai fazer e não termina, né? É uma prática em vários municípios e algumas prefeituras que em época de eleição, principalmente para tentar aí induzir o, o, o eleitor a erro, é, começam alguma obra e depois das eleições nunca concluem, né? Muito bem, o prefeito Chico Gamba se reuniu aí com a comunidade Guadalupe no último sábado, após enviar polícia para desfazer bloqueio de estrada. Lembrando que essas notícias você encontra no portal Mato Grosso ao vivo, agora mesmo você pode digitar e acessar, assim como nós estamos fazendo. A reunião aconteceu na sede da Água, a Associação. Guadalupe Agroecológico contou com a presença de aproximadamente 50 moradores. Aqui então a foto, o prefeito reunido com a primeira-dama, o secretário de gestão e também estava presente o, o presidente da Câmara, Oslen Dias dos Santos. Vamos à matéria. Conforme havia prometido, o prefeito Valdemar Gamba, Chico Gamba, foi até a comunidade Nossa Senhora de Guadalupe na tarde de sábado, dia 16, juntamente com o secretário de gestão, governo e planejamento, Robson Quintino, e o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Oslen Dias dos Santos, para um diálogo aberto, mas também com a intenção de ouvir demandas da comunidade. Durante a conversa, a comunidade pediu a construção de um poeiro de concreto na entrada da comunidade. Segundo os moradores, todo ano, no período chuvoso, o local fica alagado e dificulta a passagem de veículos. Outra reivindicação foi o cascalhamento das estradas. Abre aspas. Foi uma reunião muito proveitosa, onde a gente percebeu esse processo de democracia acontecendo na prática. Foram encaminhados os nossos pedidos, as nossas solicitações de melhorias das estradas da comunidade é o início de um diálogo, que vai permanecer, afirmou aí Fernanda Rory, presidente da Associação Guadalupe Agroecológica. Agroecológica perdão. O prefeito afirmou conhecer os anseios da comunidade, mas destacou que o município tem uma malha viária muito extensa, com mais de 3 mil quilômetros de estradas para serem recuperadas e mais de mil pontos de pontes e bueiros estão sendo substituídos por galerias e bueiros de concreto. Contudo, fez o compromisso de retornar à comunidade após a segunda chuva, depois do período de estiagem, para recuperar a vicinal conforme a demanda apresentada. Outro ponto destacado pelo prefeito, Valdemar Gama foi a estruturação da frota da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, entregues a ele com apenas uma máquina em boas condições de uso. O prefeito disse que em um ano e meio o município avançou muito com a aquisição de novas máquinas, mas não disse quantas. Né? E agora está sendo possível dar um retorno imediato às demandas da população, identificando o problema, muitas vezes até mesmo, de acontecer, até mesmo antes de acontecer e executando melhorias necessárias. Abre aspas. Foi uma reunião muito proveitosa em que colocamos a prefeitura de portas abertas para atender aquilo que a comunidade necessite. Através de uma parceria com a comunidade, será um trabalho muito importante com muito resultado. Disse aí o prefeito Chico Gamba. Vou marcar um gostei aqui. Tomara que seja tudo cumprido por parte do, do prefeito. Agora precisamos dar uma avaliada nessa, nessa notícia principalmente com relação ao que diz aí a, tanto o prefeito como as lideranças da comunidade, que simplesmente colocaram aí que vão continuar, que será um, um diálogo permanente, foi aberto um diálogo, mas não, a, não acaba aqui. Com relação, prefeito, a essas mil pontos de pontes e bueiros no município de Alta Floresta, Todo e qualquer é, profissional da comunicação, da imprensa de alta floresta, ouve isso a várias gestões. Inclusive, um membro do seu governo, que na gestão passada era é, o secretário de obras, o senhor Eloy Luiz de Almeida, falava a mesma coisa, tinha o mesmo discurso, que era muito difícil a, o município sanear e, e, e atender a esses mais de mil pontos. A gestão anterior, da, da então prefeita, há mais de oito anos atrás, nove anos e meio atrás, também falava a mesma coisa, que a malha viária era muito extensa, mais de três mil quilômetros, e mil pontos de pontes e bueiros. Quer dizer, ou nesses últimos 15 anos, certo? A, as gestões anteriores não fizeram nada, não, não avançaram e, e não diminuíram esse número de mil pontes, aduelas e bueiros, ou a, a conta não fecha, ou a sua gestão simplesmente é, está usando o mesmo discurso. Se, obviamente, existiam desde... A gestão Maria Isaura ou outras anteriores, mil pontos de bueiros e pontes no município, alguma coisa deve ter sido reduzida. É impossível que as gestões anteriores não tenham feito nada. E o senhor hoje usa o mesmo discurso para aí, é, adoçar a boca dos moradores e da população. Nós queremos números. O senhor diz que várias máquinas foram adquiridas pelo município, mas não fala quantas. Onde estão essas máquinas? E, e o senhor disse que com essas máquinas a população está sendo atendida mais imediatamente. Não foi o caso da comunidade de Guadalupe, que teve que bloquear a estada para que as máquinas não saíssem. Então, a conta não fecha, prefeito. Nós precisamos ter um levantamento, precisamos ter uma noção exata de quantos são essas pontes, quais já foram devidamente saneadas quais já foram reformadas, quais já foram refeitas pela sua administração. O portal da transparência não traz nada, não, não temos uma prestação de contas no setor de obras, da Secretaria de Obras do município. É muito triste ouvir é, da boca de um administrador que ele não sabe nem quantas máquinas foram adquiridas. Então fica aqui a nossa observação a nossa análise da notícia através daqui da nossa coluna análise dos fatos e gostaríamos sim que houvesse respostas por parte da prefeitura municipal para que toda a população tivesse noção do que realmente está sendo feito e agora segundo a promessa dada aí a aos moradores da associação da comunidade Guadalupe apenas quando a segunda chuva vier é que será tomado providências aí com relação a essa a essa essa ponte, né? Não deixou nada claro quanto ao cascalhamento da da estrada que a população pediu, ou seja, tudo será empurrado para depois das eleições, como já havíamos como já havíamos previsto. Né? Vamos faturar um pouquinho aqui, conheça um pouco mais os nossos patrocinadores e voltaremos com você em poucos segundos. Muito bem, esses são os nossos patrocinadores, apoiadores aqui do nosso jornal virtual do Mato Grosso ao vivo, Jornalismo Digital. Você pode aqui também nos acompanhar pelo nosso YouTube. Barra Mato Grosso ao vivo. Você pode nos acompanhar também pelo LinkedIn, pela rede Instagram, pelo Twitter, se você preferir, e por aqui pela nossa página do Facebook, onde você também está nos assistindo. Envie seus comentários, nos ajude a cada vez mais estar aí é, respondendo aos questionamentos que. É, precisamos do que precisamos melhorar aí através desse novo jornal agora são 11 horas e 3 minutos vamos prosseguir com vocês com mais uma notícia aqui com relação agora à economia o preço da gasolina cai até R$ 1,32 em, em um mês veja a redução nos estados brasileiros o preço médio da gasolina comum caiu até um R$ 1,32 em um mês nos postos do país. De acordo com o levantamento da Agência Nacional de Petróleos, a ANP, entre 19 e 25 de junho, o valor médio do litro de combustíveis era de 7,39 centavos e passou para 6,07 centavos. Na última semana, entre os dias 10 e 16 de julho. A queda de. 17,8% é efeito da redução de tributos dos impostos sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, nos estados. Antes da lei aprovada pelo Congresso, cada ente federativo tinha autonomia para determinar a taxa sobre o seu combustível. Abre aspas. Como se sabe, a redução do preço da gasolina se deve a uma renúncia fiscal. Os estados abriram mão de parte do ICMS, arrecadado com combustíveis. E isso diminuiu a distância entre o preço das refinarias, nas refinarias e na bomba do consumidor, afirma o economista Robson Gonçalves, professor dos MPAs da Fundação Getúlio Vargas. Segundo ele, reduções tributárias desta natureza, num preço relevante como é o da gasolina, são difíceis de reverter, abre aspas. Acredito que ao longo dos próximos anos a gente deve conviver com esse preço mais baixo, fruto de uma carga menor de ICMS, avalia. Nos últimos dois anos o preço médio da gasolina nos postos de combustível chegou a variar até 45%. O aumento foi resultado da política de paridade internacional da Petrobrasco e dos impactos que a pandemia e a guerra da Ucrânia trouxeram ao mercado de commodities, de acordo com Gonçalves. Abre aspas. Isto somado ao dólar caro no Brasil fez com que o preço dos combustíveis em reais subisse muito. Se algum desses fatores ceder teremos mais um elemento a favor da redução nos preços das bombas ao longo do prazo. No entanto, a resolução do conflito na Ucrânia, uh, o fim definitivo dos efeitos da Covid em termos, por exemplo, de lockdown na China ou mesmo a revalorização do real, nenhum desses fatores parece muito provável no curto prazo, diz aí o economista. Porém, em mais uma tentativa de abaixar o preço dos derivados de petróleo em ano eleitoral, o governo federal propôs que o ICMS se limitasse a 18% para esses produtos. O projeto foi aprovado no último dia 13 de junho e os governadores passaram a reduzir os impostos a partir de 27 de junho, quando os primeiros deles, Rodrigo Garcia de São Paulo, anunciou a medida. Antes, o governo já havia zerado os impostos federais sobre os combustíveis, com PIS, COFINS e a CID. As expectativas do Executivo Federal é a queda média de R$ 1,55 no preço da gasolina. Além disso, o governo adotou uma medida que obriga os postos a informarem os consumidores sobre o preço praticado com e sem impostos o que, de acordo com o ministro das Minas e Energias, Adolfo Sauchida, é, ajuda os brasileiros a distinguir quais estabelecimentos estão, de fato, adotando a redução dos impostos. Ainda segundo Sauchida, isso aumenta a competição e a concorrência, e é o, o que é benéfico para o setor e para os cidadãos. Depois de aprovada os efeitos da nova lei, são, são percebidos nos postos do Brasil. Confira, então, abaixo aí a lista de quanto caiu o preço médio em cada estado e a redução da gasolina nos estados. No estado do Acre, temos aqui R$ 1,34, Alagoas R$ 1,28, Amapá R$ 1,27, Amazonas R$ 0,86, me parece que é o que menos caiu, Bahia R$ 1,60, Ceará R$ 1,32, Distrito Federal R$ 1,73, Espírito Santo R$ 1,47, Goiás R$ 1,65, Maranhão R$ 0,76, Mato Grosso R$ 1,08, Mato Grosso do Sul R$ 1,53. Minas Gerais, R$ 1,72. Pará, R$ 1,36. Paraíba, R$ 1,24. Paraná, R$ 1,55. Pernambuco, 0,89. Piauí, R$ 1,05. Rio de Janeiro, R$ 1,74. Rio Grande do Norte, R$ 1,30, Rio Grande do Sul, R$ 1,10, Rondônia, R$ 1,46, Roraima, 0,90, Santa Catarina, R$ 1,33, São Paulo, R$ 1,08, assim como Mato Grosso. Sergipe. R$ um real e 23 centavos e tocantins, por último, o último estado citado aqui da, da federação, um real e 26 centavos. Essa queda de braços entre o governo e os governadores de estado vem ocorrendo, a gente sabe muito bem, desde a, a partir do momento que Vários governadores de estado passaram aí a formar uma corrente de oposição contra o governo federal. Isso se deu tanto na questão dos combustíveis, onde o governo federal, como nós já falamos em outra matéria aqui, fez questão de extinguir 17% de impostos federais, e os governadores de vários estados, inclusive o governador Mauro Mendes de Mato Grosso, fez questão de se oportunizar e aumentar os ICMS estaduais para que não houvesse perca nenhuma e que fosse arrecadado mais dinheiro para os cofres, cofres públicos estaduais. É óbvio que esse dinheiro é, se sabe que serão... É, serão revertidos aí em obras, em ações do governo, mas quem está pagando alto essa conta e sofrendo para pagar é o povo brasileiro. Além disso, também foi usado o pretexto da Covid, onde o governo federal teve, é, se viu impedido aí pelo STF de agir em favor da população, de tomar as decisões que lhe cabiam, e essas mesmas decisões quanto a restrições, é, quanto a decretos, se eram necessários ou se não eram, foram repassadas aos governadores e prefeitos. E se imbuíram aí de uma autoridade extra, é, se achando verdadeiros é, imperadores e reis de seus municípios, de seus estados, aí, e causando aí uma série de é, transtornos, é, para a população, ainda com o benefício de receberem, de terem seus cofres aí abarrotados de dinheiro federal que o governo é, federal, como única medida de apoio, de sustentação aí, e para salvaguardar a saúde dos, dos cidadãos brasileiros civil no direito de fazer que era fornecer recursos financeiros para que os estados pudessem administrar a questão da saúde. Bom, onde eu quero chegar? Obviamente, é, percebe-se que ao longo deste governo Bolsonaro, a oposição tem se colocado de forma muito, mas muito pesada, não só para atrapalhar o seu governo, mas também para tentar derrubá-lo, com várias outras é, invencionices e falácias de que o, as culpas de tudo que vem acontecendo é do governo federal. E a gente, mas graças a Deus, graças aos veículos de comunicação independentes sérios e comprometidos com a sociedade e as redes sociais que hoje dispomos, que são aí muito mais acessadas do, do que vários canais de TVs e rádios e principalmente a, os outros veículos e sites, né, é, nos proveram sim uma forma de termos acesso à verdade. E vimos aí que não houve, por parte do governo federal, nada que não fosse a favor da população, nada que não fosse pensando em favor de salvar milhões de vidas. Caso não tivesse é, aí, eu particularmente, tem um grande apreço pelo governo é, Bolsonaro, caso não tivesse ele à frente hoje do nosso país, provavelmente os números de mortes com relação à Covid teriam sido bem outros e para muito pior. Vamos agora dar uma faturada novamente para que você conheça aqui os nossos patrocinadores. Lembrando a vocês que nós estamos aqui no, no Jornal Digital do Mato Grosso ao Vivo, na edição da manhã. E você vai acompanhar tanto a edição da manhã como a edição da noite. Essa é a nossa novidade para vocês. No dia de hoje teremos sim, a partir das 19 horas, a nossa edição da noite. Trazendo aí um apanhado daquilo que foi notícia no período é, da manhã até a tarde. Ok? Vamos faturar. o nosso abraço aqui para o pessoal da Pneu Norte, a nossa amiga empresária Melanie Favetti, o seu pai o Melchior, nosso grande amigo aí e são também um dos parceiros aqui do nosso portal Mato Grosso ao vivo estamos transmitindo ao vivo aí pelas nossas redes sociais, no nosso Youtube a nossa nosso Instagram, nosso Facebook nossa rede, nosso canal no LinkedIn e nosso canal também aí é, no Twitter. Você pode sim estar fazendo é, parte dessa, no, desse nosso projeto nos seus comentários, né? enviando sugestões, enviando aí é, opiniões, com tudo que nós estamos trazendo em termos de notícias para vocês. Vamos falar agora sobre o agronegócio, sobre a agroindústria. E mais uma vez Mato Grosso se destacando aí, despontando como. Ah, o principal liderança do agro brasileiro. Olha aí, Mato Grosso se mantém aí como o principal polo brasileiro de produção agropecuária. Olha que foto bonita aí, ó. Esse nosso. Vaqueiro aí, transportando essa boiada pela essa região pantanosa aí, que é o que tem muito aqui em nosso estado. Então vamos à notícia. Mato Grosso se mantém como principal polo brasileiro de produção agropecuária, de acordo com a estimativa do valor bruto da produção agropecuária, o VBP de 2022. Divulgada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Em números absolutos, o VBP de Mato Grosso atingiu o um patamar de 226 bilhões e 400 milhões, de, e corresponde a 18,24% do VBP nacional, estimado em 1 trilhão e 241 bilhões. No comparativo com o ano anterior, o VBP de Mato Grosso aumentou quase 16 bilhões e saltou de 209,5 para as atuais cifras de 226,4. Vamos dar uma olhada no ranking aqui, a posição dos top 10 estados que estão aí na liderança do, do, da agropecuária no Brasil em primeiro lugar Mato Grosso como já vimos com 226 bilhões 415 milhões aí de, de lucratividade né de é, São Paulo em segundo lugar quem diria 157 bilhões 658 Paraná em terceiro 147 bilhões e 57 milhões Minas Gerais em quarto lugar, 140 bilhões e 963 milhões. Goiás, nosso estado vizinho aqui, 111 bilhões e 663 milhões. Rio Grande do Sul, descendo lá embaixo, 89 bilhões 846 milhões. Mato Grosso do Sul, mais um vizinho, né? 74 bilhões... 416 milhões. Bahia, 55 bilhões 280 milhões. Santa Catarina, 47 bilhões e 16 milhões. E, por último, o Pará, não menos importante, porque temos aí em todo, toda a federação é, dos estados brasileiros 27 estados. Né? Então, são os 10 mais é, lucrativos na agropecuária. O Pará com 28 bilhões 374 milhões. Os dados consolidam o Mato Grosso no topo do ranking nacional de produção agropecuária, à frente dos estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Minas Gerais. As, maiorias, as maiores contribuições para o resultado mato-grossense vieram da soja, do milho, do algodão e da carne bovina. Somente a bovinocultura representou o um montante de 26,8 bilhões, o VBP nacional, e superou o VBP registrado da produção de frangos, leites e suínos, por exemplo. O que é o VBP? O VBP mostra a evolução do desempenho das lavouras e da pecuária ao longo do ano e corresponde ao faturamento bruto dentro do estabelecimento. O VBP é calculado com base na produção da safra agrícola e da pecuária e nos preços recebidos pelo, pelos produtores nas principais praças do país, dos maiores produtor, produtos agropecuários, dos 26 maiores produtos, produtos agropecuários do Brasil. O valor real da produção descontada à inflação é obtida pelo Índice Geral de Preços, o IGP disponibilidade com disponibilidade interna, o IGPDI, da Fundação Getúlio Vargas. E a peri periodicidade des destes relatórios é mensal. Olha, sem dúvida alguma, o Mato Grosso se destaca há décadas já e vem num um crescente, principalmente com relação à soja. Hoje, pode-se dizer que abastece o mundo inteiro, tanto na carne como na soja. E temos, sim, com muito orgulho que aplaudir aí o crescimento, o trabalho árduo, sofrido da, do pessoal da população rural, da, da, da população produtiva do nosso Estado, que se superou é, nos últimos, nas últimas décadas, né? Ao longo dos últimos 30 anos, Mato Grosso deu um salto e a população da área rural, do setor rural, do agronegócio, da agroindústria, se superou e trouxe aí resultados aí que são hoje orgulho para cada um de nós, mato-grossenses, ou que moramos e viemos aqui, adotamos esse estado como a nossa casa. Vamos trazer aqui mais uma vez os nossos patrocinadores. Eu vou agora trazer uma novidade dentro do nosso jornal é, digital, que é o dbnews.com. Você vai ficar sabendo logo mais. Por enquanto, vamos soltar a vinhetinha para você conhecer como será esse lado aqui, é, mais opinativo, mais crítico. Nós vamos ter dentro do quadro do dbnews, nós vamos ter aqui a pauta do dia... Né, que é um quadro aí que vai trazer o assunto mais relevante Que, vai, que está realmente trazendo aí grandes polêmicas e discussões Com relação a tudo que está acontecendo em nosso estado, em nosso país, em nossa cidade E teremos também o Imprensa que eu gosto a Imprensa que eu gosto é aquele quadro onde vamos falar a verdade nua e crua Doa a quem doer tá? Então conheça um pouquinho aí do dbnews.com dbnewstv, perdão, .com. É isso aí, DB News comigo, Dani Bueno, junto com você. Não dá para sacar. O que se trata esse, essa nova marca aí, né? Vamos faturar novamente aí com os nossos clientes. são os nossos patrocinadores, você viu aí o escritório Lex, a sua empresa contábil da nossa amiga Juliana, vai um abraço aí, temos também a churrascaria Safari, nosso amigo Magrão e por último e não menos importante aí a ultra popular do nosso amigo Miranda e da Leandra. É, a ultra popular, um dos nossos últimos parceiros aí que que aderiram aí ao projeto do jornal virtual aqui do, do Mato Grosso ao vivo. Vamos para a próxima notícia é, com relação às eleições 2022 e principalmente aí a política. Bolsonaro cita Fachin e diz que fará exposição técnica sobre urnas a embaixadores. O que está acontecendo? O presidente Bolsonaro convidou aí cerca de 40 embaixadores de países estrangeiros é, que já confirmaram a presença num encontro, é, num encontro que será aí promovido pelo governo federal, com todos, com, todos com representação no Brasil, que também foram convidados. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, disse no último domingo que fará uma apresentação técnica sobre as urnas eletrônicas no encontro com embaixadores previsto, que, que ocorreu ontem, perdão. Bolsonaro falou por mais de uma hora com jornalistas na entrada do Palácio da Alvorada e comentou vários temas, entre eles o assassinato do petista em Foz do Iguaçu. E o estupro durante um parto do hospital no Rio de Janeiro Preço dos combustíveis e a disputa com Lula à presidência da, da República A organização da reunião é vista como uma resposta de Bolsonaro ao encontro em junho Do ministro Luiz Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, eleitoral Com os representantes estrangeiros e mais, um e mais um capítulo da crise entre o Planalto e o TSE Vão participar aí pelo governo, disse Bolsonaro, os ministros Ciro Nogueira, da Casa Civil, da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, o ex-ministro Braga Neto, que também foi convidado. Nas respostas sobre o encontro, ele citou a decisão de Faquin de não aceitar o convite para a participação da reunião. O, então, ministro e atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Edson Faquin recusou... Participar dessa reunião, também tivemos notícias ontem ainda, que o atual presidente do STF, Luiz Fux, também recusou, ou, ou, eles falam, declinou, né? recusou aí do convite oferecido por Bolsonaro para participar. É, abre aspas, na condição de quem preside o tribunal que julga a legalidade das ações dos pré-candidatos ou candidatos durante o pleito deste ano, o dever de imparcialidade o impede de comparecer a eventos por eles organizados, diz trecho no ofício do ministro. Então, essa foi a desculpa dada aí pelo ministro Edson Fachin. Vou, vou repetir. Na condição de quem preside o tribunal que julga a legalidade das ações dos pré-candidatos ou candidatos durante o pleito deste ano, o dever de imparcialidade o impede de comparecer a eventos por eles organizados. Foi o que justificou aí o ministro presidente, Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo Bolsonaro, o ministro não levou em conta que quem trata da política externa é o presidente da República, de acordo com a Constituição. O presidente também disse ter ficado incomodado com o encontro de Fachin, com os representantes dessas embaixadas, abre aspas, lógico que incomodou, até pelo teor do que foi tratado e que não vou falar aqui, fecha aspas. Sobre o que vai apresentar aos embaixadores, Bolsonaro afirmou que fará uma apresentação técnica e que não fará suposições sobre as urnas abre aspas. O foco é na transparência eleitoral, é fazer com que, uma vez acabando eleições, ninguém duvide da mesma. E o perdedor imediatamente ligue para o ganhador, que é essa é, que é a ideia. O presidente citou duas lives em que fez os ataques sem apoio.